Então, esse impacto né, da extinção do Henrique, ele vai afetar na redução de vários custos dentro da empresa, né, uh, o encarecimento de produtos para compensar essa extinção do regime especial e ainda a possibilidade de demissões de vários profissionais da química, logo já já sumiu dos mercados, né, naquele início de pandemia, sabe por quê? Porque o Brasil já produziu carbopol, por exemplo, aqui no nosso país, e a gente parou a não produzir. Então o carbopol ele passou a ser uma importação. Como o mundo inteiro estava vivendo uma pandemia, o que aconteceu? Não tinha carbopol para o mundo inteiro. Mesma coisa o IFA, para vacina. O Brasil já produziu IFA, um insumo farmacêutico ativo para a produção da vacina. Quando a gente parou de produzir, a gente passou a ser dependente. Quando a gente é dependente, o mundo inteiro está vivendo o mesmo problema, a gente teve que importar e isso atrasou o processo de vacinação. Ou seja, isso é só para exemplificar a importância da indústria química que gera uma certa independência do país em relação à dependência de outros mercados.